Olá! Começa agora o Trabalho em Revista, programa da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Veja nesta edição. Os exemplos de quem enfrentou a discriminação por ter obesidade e que deu a volta por cima. Eu não, não me aceitava o meu corpo. E quando apareceu essa proposta, por que não? TRT de Mato Grosso renova parceria para a edição de 2020 do projeto Ribeirinho Cidadão. É bom, maravilhoso. Deveria ter sempre aqui, né? No estúdio tem entrevista com a psicóloga Michela Velasquez. Ela fala sobre a campanha do Janeiro Branco e a importância da saúde emocional e mental. Tem ainda o quadro Decisão e o Tome Nota. Tudo isso e muito mais agora, no Trabalho em Revista. metade dos brasileiros sofre com o sobrepeso e a obesidade. Por conta disso, muitas pessoas acabam sendo vítimas de discriminação. Apesar disso, tem muita gente que deu a volta por cima e superou a gordofobia, termo usado para denominar o preconceito contra as pessoas gordas. Os quilinhos a mais sempre incomodaram Paula. Sempre tem aquele que fala, né? Nossa, você é tão bonita de rosto, só... Perder um pouquinho de quilinho que vai ganhar o mundo. Tem umas que falam assim, é, em lojas, você chega lá, você vai procurar uma roupa e já logo de cara ela já te fala que não tem a sua numeração, não tem roupa que serve em você. O excesso de peso, que para ela era defeito e motivo de tristeza, virou alegria e fonte de renda. Há um ano, a empresária passou a ser modelo plus size e tem mais, acabou de ganhar o título de Miss Vazia Grande Plus Size. Não imaginava, e foi uma coisa assim inacreditável para mim. É... Eu me, assim, me encontrei com tudo isso, porque eu não, não me aceitava o meu corpo, era só o meu rosto, eu tirava foto de rosto. E daí, quando apareceu essa proposta, eu falei, não, eu tenho o meu corpo, eu tenho a minha história, eu amo ele, e por que não? Eu consigo, eu posso. Então mudou literalmente, apareceu outras oportunidades para mim magníficas. A Paula é modelo desta loja que vende peças para gordinhas. A empresa da Érica, que também já sentiu na pele o que é ser considerada fora dos padrões da moda. Eu já fui vítima até porque eu trabalho com moda, né? Moda se espera o quê? Uma pessoa com shape bacana. Então, a partir do momento que eu estou né, 25 quilos acima do meu peso do ideal, é sim um choque para as pessoas chegarem no início né, e me verem aqui né, é, obesa, digamos assim. Se eu estou acima do peso ou não, eu preciso ser feliz, eu preciso me aceitar. É uma questão de amor próprio. A empresária investiu e hoje conta com três lojas para atender principalmente o público plus size. Eu vi essa necessidade, porque aqui na região é, é difícil né, uma loja que você encontre roupas tamanhos plus size, com caimento bacana, com um preço justo. E tem mais exemplos de pessoas que se aceitam com o corpo que tem. A professora Maria Luísa Jimenez é idealizadora de um projeto de combate à gordofobia. O projeto Lute Como Uma Gorda é um projeto que surgiu das minhas pesquisas de doutoramento. Eu senti uma necessidade de levar essa discussão para a sociedade, porque as pessoas, principalmente aqui no Mato Grosso, porque em São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais em outros países, essa discussão ela já é bem frequente. Aqui ainda não. Então eu senti essa necessidade de levar para a discussão, fora da academia, para que as pessoas pensassem sobre isso e também para que as próprias mulheres gordas viessem até mim a gente montasse um coletivo. A gente hoje tem um coletivo de mulheres gordas aqui em Cuiabá, chama Gorda Xomanas. O assunto é tema de roda de conversa em universidades e até em bares da cidade. Como que as pessoas veem os corpos gordos? Existem pesquisas mostrando que o corpo gordo ele é associado automaticamente a um corpo feio, sujo, doente, inferior cansado, detonado. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais da metade da população brasileira está acima do peso e sofre com a obesidade e o preconceito. Para muita gente, é difícil conseguir trabalho ou se manter no emprego por causa da discriminação. A gordofobia, né, assim como outras discriminações, ela pode ocorrer em dois momentos distintos. Pode ser no próprio processo de admissão, em que se usa essa condição física do trabalhador como impeditivo para a sua contratação, como uma forma de discriminação no momento da admissão do trabalhador. E também pode ocorrer, já durante o contrato de trabalho, quando ele passa a ser objeto de discriminação devido à sua condição, devido ao seu peso, e em decorrência disso leva a... Problemas psicológicos, problemas físicos, até mesmo a demissão ou ao trabalhador até desiste do, do, do trabalho. Os casos de abuso e preconceito precisam ser denunciados. O um mau empregador que o discrimina, ele deve denunciar, buscar, dependendo da situação, buscar um advogado, é, denunciar ao Ministério Público do Trabalho, que isso pode caracterizar crime contra a organização do trabalho também, denunciar a Superintendência Regional do Trabalho e não deve se calar diante dessas situações. Elas têm que se amar, têm que se valorizar mesmo. Você não tem nenhum defeito, gente, porque é gordinha, cheinha. Um ex-empregado entrou com uma ação na Justiça do Trabalho, alegando discriminação por ser dependente químico. Saiba mais sobre o caso agora com a Sinara Álvares. A segunda turma de julgamento do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso decidiu que um técnico de operações da Petrobras não deve ser reintegrado ao emprego. Ele foi dispensado e buscou o judiciário alegando que sofreu discriminação por ser dependente químico. O ex-empregado contou que teve problemas por ser viciado em álcool e drogas, como atrasos, cochilos durante o expediente e desentendimento com os colegas. Mas, segundo ele, a saída da empresa foi por causa do vício. O argumento não foi aceito pelos magistrados, isso porque a empresa demonstrou que deu apoio como acompanhamento médico e até mesmo mudança de local de trabalho para facilitar o tratamento dele. Considerando que a empresa sabia dos problemas desde 2015 e a dispensa foi só em 2018, os magistrados decidiram que não houve discriminação. O TRT de Mato Grosso renovou a parceria para a edição de 2020 do projeto Ribeirinho Cidadão. Os moradores da região do Pantanal vão receber diversos tipos de serviços gratuitos. Confira detalhes na reportagem. Milhares de pessoas já se beneficiaram com o projeto Ribeirinho Cidadão. Muitos sentimentos de alegria e gratidão já surgiram e ainda estão por vir. Com a 13ª edição que ocorre neste ano de 2020, muitos serviços jurídicos de cidadania e saúde vão ser oferecidos às comunidades ribeirinhas do Pantanal de Mato Grosso. E a abertura vai ser aqui em Santo Antônio de Levegé, que fica a 34 quilômetros de Cuiabá. A etapa fluvial será de 28 de fevereiro a 8 de março, já a parte terrestre vai ocorrer de 12 a 22 de março. Nesse período, o projeto estará em locais distantes da capital, com difícil acesso. Temos aí mais de 50 comunidades, torcemos pelo tempo, evidentemente, porque tudo são fatores que facilitam ou dificultam a nossa ação. Dentre elas, o rio muito cheio ou o rio muito seco, falta de chuva ou não. O magistrado ainda ressalta que este ano vão ser realizados os dias D. Então, na abertura em Santo Antônio, deveremos ter o dia D. Em Barão do Melgaço, teremos o dia D. E em Poconé, na data marcada, teremos o dia D. Se vê que são, além dos nossos serviços já disponibilizados pela equipe da Marinha, de todos aqueles que agregam a parte terrestre fluvial, teremos outros parceiros a fomentar essa ação e a dignificar cada vez mais aquela população que também tem acessibilidade a esse tipo de serviço. Quem já foi atendido pelo projeto do Judiciário e Defensoria Pública e parceiros, elogia a iniciativa. É muito bom com a comunidade. Aqui, aqui não tem né, médico. É bom, maravilhoso. Deveria ter sempre aqui. né? Obrigado, Ribeirinha Cidadão. No Tome Nota de hoje, veja três coisas importantes sobre adicional noturno. Três coisas que você deveria saber sobre adicional noturno. Se você trabalha no período entre 10 horas da noite e 5 horas da manhã, você tem direito a um acréscimo na sua remuneração. Esse acréscimo deve ser de 20% sobre o valor da hora de trabalho diurna, paga a quem trabalha durante o dia. A hora trabalhada durante a madrugada deve ser contabilizada de forma diferente. A cada 52 minutos e 30 segundos de serviço é considerado que foi realizada uma hora de trabalho. Para os trabalhadores da agricultura, o horário de trabalho que dá direito ao adicional noturno é diferente. Vai de 9 da noite às 5 da manhã. Já na pecuária, vai de 8 da noite às 4 da manhã. E atenção! Para o trabalhador rural, a hora de trabalho é contabilizada normalmente, com duração de 60 minutos. O valor do adicional também muda. Nesse caso, o adicional noturno deve ser de 25%. Estamos no janeiro branco, o um mês que destacamos o cuidado com a saúde mental. No próximo bloco, você confere uma entrevista com a psicóloga Michela Velasquez. Ela fala sobre a síndrome de burnout, uma doença que surge a partir do esgotamento físico e mental e tem afetado cada vez mais pessoas. A gente volta já!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 Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br Estamos de volta. Doença que provoca a sensação de esgotamento físico e mental,